Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação, de uns para com os outros. Romanos, no capítulo 14, no verso 19. Glória a Deus, aleluias. Paulo desafia nós a seguir as coisas que traz a paz. Quais os elementos que contribuem para a paz? Paz. O ingrediente básico da paz é o amor. O perfeito amor lança fora o temor. O temor, uns com os outros, é o temor entre grupos, rouba nós a paz. A paz nas bênçãos é saudações do Novo Testamento. Em geral vem intimidamente relacionada com a graça. Graça é amor livre e sem reservas. Não pode haver paz duradoura sem um espírito gracioso que aceita as incapacidades, os fracassos e as fraquezas dos outros. Na graça não há juízo negativo. As pessoas podem viver em paz conosco porque são aceitas e libertas. A honestidade e a abertura são indispensáveis à paz. A hostilidade cresce mediante a ira ou ressentimento reprimidos. Só podemos manter a paz se dissemos o que pensamos quando o pensamos. E não permitimos que um dia termine com sentimentos que nos queimem o interior. O perdão traz a paz. Perdoamos porque fomos perdoados por Deus. O nosso dever de crente é sermos perdoadores para com uns um com os outros. Quanto o Senhor foi para conosco? A edificação multa é absolutamente necessária à paz. Devemos contribuir para com a segurança e a estabilidade dos outros. A paz floresce entre aqueles que estão tentando encontrar maneiras de afirmar uns aos outros com as palavras e ações. E as pessoas só irão saber que Cristo é tudo e que nós, quanto Ele, nos vem viver dessa maneira, um com o outro. Quando estamos desconectados uns com os outros, essa preciosa realidade não tem como ser vista. Fomos chamados para sermos um corpo em Cristo, por isso devemos viver e lutar para que essa realidade seja feita e se realmente somos um corpo vamos trabalhar juntos a fim de que este corpo esteja sempre saudável e forte onde cada membro contribui segundo que deus é incapacitado visando uma edificação multa essas coisas traz a paz e são as ferramentas do pacificador sabendo que o nosso trabalho para Deus não é em vão. Amém.